em Maramores Maramores era uma cidade há 1634 anos atrás muito calma as crianças jogavam cartas outras pessoas passavam pela rua calmamente era uma cidade muito movimentada um certo dia Havia Três meninas Que eram muito conhecidas na cidade E foram telefonar para a família Mal sabiam elas O destino que lhes esperava Elas não sabiam que suas vidas iam se transformar Pois naquele mesmo momento aparecia Um maluco então, pessoal! Eu vou -se. De repente. Ai, ai, ai, as é vampiro. Atenção, para. Ai, Luan, vai! Não faz isso. Não faz isso. isso. isso. isso. isso. Elas se transformaram em terríveis vampiras. No dia seguinte, mal sabiam os dois. De repente, O que será que vai acontecer com eles? Eles, de repente, se transformaram no vampiro e os quatro se uniram e saíram para dominar a cidade. enquanto isso do outro lado da cidade. Amigo, você ficou sabendo da última unidade? Fiquei três vampiros, dois vampiros tá solto no cidade. É temos que falar com o mágico para fazer uma poção para a gente e os nossos amigos virar super-heróis para destruir as vampiras, os dois vampiros. Os dois vampiros. Então, então, vamos chamar. Vamos. vamos chamar. Amigos, amigos. Na sala 1, a sala do professor, laboratório do mágico. Mágico! Mágico! A gente precisa de sua ajuda. Pra quê? Para nós virar super-herói. Pra quê? Pra acabar. Pra acabar com os vampiros. Ah, eu tiro uma forma pra vocês. Toma essa carta. GOKU! Já pegou a tela? GOKU! Toma! Jackson! Jackson! Tom! GOKU! GOKU! Lindinha! Lindinha! Yeah. E chegou o momento da grande batalha! E pouco, pouco a pouco, as vampiras foram ficando cansadas, cansadas. E, começaram, yeah! e começaram a perder a batalha. A primeira vampira caiu. A segunda vampira desistiu. Desistiu, <risos> O cara não, no Nossa! Mais um Não. Camila, você caiu, Camila! Agora é comemoração, comemoração! Vê! Os dois vampiros não morreram Os ainda! Os dois ainda não morreram! Cadê? Vampiro! Vampiro! Vampiro! Comemoração já agora, comemorou! E agora a cidade está livre para sempre dos vampiros do mal. Ou será que não? Parece que um vampiro sobreviveu. Agora você foge correndo, você foge correndo. Ele sobreviveu! Já Fala assim, já eu, estou... eu acho que eles acabaram comigo, mas eu ainda estou vivo. Foge! foge. Aí todos os vampiros fugiram. <risos> pode começar a luta de novo? Calma. Aí eu cheguei fados. Não há nada que impeça essas vampiras. É. Precisamos de fazer a poção mágica. Pra quê? Vamos... Pra, pra quê? quê? Pra Para transformá-las em humanos. Por quê? Por quê? Porque elas fazem muitas coisas más. E aí, quando forem humanos vão ser boas de novo. E quando forem humanas, vão ser boas de novo. Vamos é, procurar o, o, o mago. Ahá! Ah! Ah! Mago! mago. Fala alto, fala alto. Como você pega a porção? Eu tenho um antídoto. Eu tenho um antídoto. Dá para Sim. desfazer essa, essa magia? Acho que dá. Então vá fazer essa poção e tente, fazer, e tente desfazer a, a magia. Pode deixar, vou tentar. Então vai lá. Obrigado. Será que ele vai conseguir? Vai conseguir. De novo, para Provi? Será que ele vai conseguir? Será? Vamos Será. esperar. Três dias depois, um mágico trouxe a poção. Fala, mágico. Obrigada. Ai, eu esqueci. Pergunta para ele. Como que a gente atrai o vampiro? Como que a gente atrai o vampiro? Uai. Uai. Ele finge que tá cansado. Boa ideia! Eu tô... É um o tá, <risos> tá gravando, tá gravando! Ah, que bom! Yes. Tá De novo! Pô, virou a gente normal. Quem sou eu? Onde estou? Isso eu? Onde estou? Vai, fala. Quem sou eu? Quem eu? Vai. Onde estou? Onde estou? Quem sou eu? Cadê o pequenininho? Você agora. Aí vocês comemorar que E assim. E assim. E assim. E Conseguimos! P Fim! Até o próximo filme! assim. Acabou. Esse foi mais uma produção E do Rio Verde Estrelando... Eu sou o Marcelo representei o Cientista Maluco. Cientista Maluco. Eu sou o Lucas da Silva o Tomé, o Jack Chan. Como é que era é o Jack Chan? Faz a pose. Yeah. Eu sou o José Teodoro Soares de Godói, fui o Goku. Como é que é o Goku? Oh, yeah. Eu sou Camila Soares de Godói eu fui a Lindinha. Como é a Lindinha? Eu sou Carlos Soares de Godói fui a Docinho. Como é a Docinho? Eu sou o Matheus. Fui o rei dos vampiros. Como é o rei dos vampiros? Sou o Maurício. Eu sou. O vampiro. O vampiro. Como é que é o vampiro? Pronto. Carlos Alexandre Carvalho. Fui o Gohan. Faz de novo, Gohan. Eu sou a Isabela e fiz uma das vampiras. Só a Camila fez uma das vampiras. Eu, eu sou a <risos> Florzinha. Como é que é? Faz a, faz a florzinha. Faz como é que é a florzinha. Como é a florzinha? Faz a posição da florzinha. Eu sou a Laura, fiz uma das vampiras. <risos> e acabou. Atenção, gente. Todo mundo junto. Acabou. acabou! <risos> E eu falo, e o o, eu, deixa eu contar, eu o falo, cameraman. O, o cameraman foi o Daniel. Uh, sou eu. <risos> é difícil filmar, eu mesmo. Onde foi parar todo mundo? São um sumiço. Agora tem pessoas conversando aqui. Ah, gente, senta, senta mais pra cá, é melhor. E agora eles estão sentando na outra poltrona não, na outra poltrona. Porque tá com luz atrás. E estão conversando normalmente.